É verdade. Basta clicar no link do fórum em questão que fica na seção central da disciplina. Na próxima página, observe o campo Grupos Separados. Localizado no canto superior da tela, clique para abrir a lista de grupos e selecione o grupo no qual você está. Logo abaixo, clique em Acrescentar um novo tópico de discussão. Na próxima página, preencha os campos obrigatórios e envia sua mensagem clicando no botão Enviar mensagem ao fórum. Para responder a um tópico de discussão que já existe, é só selecionar o título do tópico, verificar a mensagem que deseja responder e clicar no link Responder, localizado no canto inferior direito da mensagem. Será aberta uma nova janela para que você possa incluir a sua mensagem e enviá-la ao fórum. E para avaliar a participação de cada estudante, é só selecionar o título do tópico e verificar a mensagem que deseja avaliar. Depois, localize o campo Avaliar e em seguida atribua a nota referente à participação do aluno. Agora que você já sabe de tudo sobre o fórum, vamos ouvir quem tem experiência com o uso da ferramenta? Até a próxima!